Olá meus queridos, olha só que benção de Deus Esse pé de IP amarelo Na verdade os IPs florescem no Brasil todo nessa época do ano E nós temos esse amarelo Ao lado dele nós tínhamos florido um roxo Mas o roxo já perdeu todas as flores né? E ficou só o amarelo O roxo é esse aqui ao lado não tem uma flor roxa mais, que interessante. Enquanto a partida, depois da sua beleza ser mostrada, ele deu lugar agora ao seu vizinho, que é o Ipê amarelo. Isso é muito bom. Isso faz com que a gente se sente realmente parte dessa benção de Deus, que é a natureza. Eu amo muito a natureza e com certeza vocês também. Fica aqui o registro.